da Companhia O Quintal de Fulana e Melão e faz um trabalho é, de reportagens com artistas do interior. É, Romulo, bom dia. Bom dia, primeiramente eu agradeço por estar aqui na Rádio Piracema, tendo oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho do Quintal de Fulana e Melão e sobre esse trabalho de reportagem que a gente está fazendo aqui no interior de São Paulo. Né? É, repetindo até o que você tinha começado a contar, nós estamos. É, em algumas cidades da vida interior de São Paulo, acompanhando o trabalho de artistas sicenses e palhaços para divulgar culturalmente esse trabalho, enfim, para favorecer é, que eles tenham mais entrada em várias cidades também e sejam mais reconhecidos, porque né? normalmente a cultura sicense é, um já teve um lugar mais marginalizado e agora tem diminuído isso, mas que agora está crescendo cada vez mais e a gente está ajudando a colaborar com esse trabalho. Eu sempre estudo no palco para fazer o meu melhor. E toda vez que eu coloco o meu nariz, eu não coloco meu nariz por colocar. Eu coloco porque eu, ali é a minha dignidade que eu estou colocando e falando, ó, oh, sou isso. É meio minha religião. Meu Deus! Eu gosto do que eu faço e faço o que eu gosto. O palhaço para mim é tudo. Independente de todo o meu trabalho, meu outros serviços que eu faço, palhaço está em primeiro lugar. Você acha nas situações bizarras do cotidiano sempre se você acha uma uma maneira de tirar um riso de uma situação absurda, né? Ou de uma crítica política. A gente sempre tira. tira partido mesmo com uma visão do palhaço. Eu moro com. a minha senhora não é de circo. Logicamente a família dela toda não é de circo. Né? Tem seus trabalhos, tem seus. outros serviços diferentes do meu. Então ela sempre me pergunta nisso. O que, que te leva a você estar lá no circo? Muitas vezes o um salário vem atrasado, inúmeras vezes. Aí me pergunta: Chipita, vem aqui, trabalha aqui, você vai ganhar muito mais com o teu conhecimento, com o que você sabe fazer, vai ganhar muito mais. Falou, não, cara, não tem dinheiro no mundo que pague eu ver de lá o Picadeiro uma criança sorrir por uma palhaçada minha. Isso, isso. Te renova, isso te dá força. É, é, é isso que me leva a ser palhaço. Trabalhar num picadeiro de circo é isso que me leva. Só ver o sorriso de uma criança. Isso paga tudo. Tudo os problemas, tudo acaba tudo. É minha minha vida. Eu, sou, eu vivo e sobrevivo da minha arte, né? do Jeca, de, de pesquisar isso, de buscar a essência do ser humano. E Então acho que. Fica flor, eu fico com as emoções da flor da pele mesmo, quando, principalmente quando eu vejo a verdade do ser humano. Quando vem, vejo que são coisas assim e... Eu, falo, eu, não, eu não escondo, eu, tenho, eu procuro não ter máscaras sociais. Quem me conhece sabe que eu sou assim, sabe? É, se quiser me amar, para me amar do jeito que eu sou. Não pelo que eu tenho. Isso é uma coisa da arte, a arte não valoriza o que, a gente, o que eu tenho, mas sim quem eu sou. Quando a gente vai fazer... Eu gosto muito de drama, tudo, mas... Dos teatros convencionais, mas não sei, a gente sempre tem um, uma preocupação diferente nos outros tipos de espetáculo. Palhaça, não me preocupo com nada, Ai, me divirto muito, muito, muito, adoro. Adoro, começo a falar que nem uma louca, tipo como eu tô falando agora, a Chiquita fala triplo, assim, fala, fala, fala, fala, fala. fala, fala, fala. <risos> com vocês, um espetáculo incrível, inimaginável. É Diretamente... vivendo meus pais meus avós eu particularmente sou quinta geração né então a arte circense ela já veio de sangue de berço né é, eu lembro desde pequeno minha mãe trabalhando meu pai trabalhando né e aquilo cresce naturalmente na vida do, do circense do filho do circense e eu tenho aquela coisa nítida ainda, desde pequenininho. Então assim, a gente entra natural, o pai pintou a cara, o pai o filho quer aprender a pintar também, como é que é. É como você tá na casa normal de uma pessoa, o pai vai se barbear, o filho quer imitar, deixar a cara de espuma. Então quem tá acostumado a viver dentro de trailers, é, moradias de circo e tá acostumado com esta vida, não se adapta a outra. Não vou dizer assim generalizado, claro que se adapta. É tudo uma. a própria palavra diz, é uma adaptação. Mas não esquece. Meu pai falou assim: a gente não tem é, condições de se contratar no circo e ter um salário legal fazendo pequenos números. Então a gente vai ter que fazer um número grande. A gente, quer dizer, os filhos, né? Trapézio. Cara, eu tinha 17 anos, assim, eu já estava velho para fazer, e eu não tinha noção nenhuma de, de, de nada, de salto, saltava muito pouco no chão, assim, mas eu não tinha noção, né, a gente aprendeu depois, na raça assim mesmo, e, e a gente ensaiava depois, de manhã, da tarde, depois do almoço, apresentava e ensaiava depois do espetáculo, era uma, uma coisa insana, assim, estourei tudo na minha mão, eu tenho lesão no corpo inteiro, assim, de ombro, joelho, lombar, não só eu, todos os trapezistas, daí. mas... Mas era uma, coisa, era uma coisa meio imposta, assim sabe? É, claro, não vou falar pra você assim, ah, meu pai me obrigou a fazer e eu sou... Nossa, tem um ódio... Não, eu gostava de fazer. É, é igual palhaço, adoro fazer palhaço, né? Vivo disso e, e, e amo fazer palhaço. Mas eu não tive opção, assim, não foi uma coisa do tipo que eu escolhi. Eu disse, ah, eu quero ser palhaço, vou estudar... Não. não foi uma coisa que aconteceu, na minha vida. Agora, o número de multa. Coragem! Ah! Ah, pra mim, assim, porque o palhaço pra mim pegou de surpresa, né, tipo, ele falou assim, que daí teve um espetáculo, daí ele falou assim, Jairo, você vai fazer o um palhaço, daí, tipo, e eu gostei, sabe, porque, tipo, pra mim é uma coisa legal, porque eu sou bem subvertido, daí o palhaço pode expressar mais ainda, aquela pessoa subvertida que eu sou, entendeu, daí eu, lá eu me solto, eu esqueço que eu sou, eu tenho, além, de, eu não sou tímido, mas eu tenho um pouco de timidez, todo mundo tem, né, mas lá quando você é palhaço é outra coisa, que, nossa, se solto. Pra mim eu não sou o Jérôme quando estou lá. É o palhaço daquela cena. Daí. E, e é muito legal. E é muito legal quando vê quando as pessoas estão se divertindo ainda. é você está muito gostosa. Ser palhaço anima as pessoas, consegue alegrar. Eu nunca gosto de ver alguém triste, eu gosto só de alegria. Tristeza pra mim nunca chegou perto, eu acho. É muito mais forte do que as pessoas imaginam, é claro que é, né, a gente tem essa... Mas é, quando você se depara com esse tipo de realidade, você fala, Puta, será que é só isso que eu preciso fazer? Você fica repensando, né, o que mais eu preciso fazer... Né? Que não seja só entretenimento, qual é a minha função social, é, e não só, como artista, como palhaça, né? E não só o, ah, essa gag funciona muito, todo mundo ri, todo mundo ri, mas é só isso, né? Você começa a repensar nesses valores, é. né? E acho que de qualquer forma, estar em cena já é uma resistência, já é um símbolo forte. Uma vez ouvi que. As sketches iso... clássicas são sim opressor oprimido e isso sim, ainda tá é resistência, por mais que a pessoa esteja consciente ou não. A, a identificação com a criança vai é ser vez Eu escutei é. que o riso é subversivo, né? E é né? É um palhaço realmente que vem causar algum pensamento, que vem trazer algum ponto de interrogação na cabeça do público. Aquele palhaço que vai problematizar situações cotidianas. Então a gente tem essa linha de palhaço. A gente acredita que a arte ela está aí exatamente para isso, para fazer refletir, para poder fazer com que a gente, de alguma maneira, coloque essa angústia, que não é uma angústia nossa, do grupo somente, é uma angústia do povo, né e que poucas pessoas conseguem falar. né e a gente, com o teatro de rua, consegue ir em diversos lugares, né? em lugares que não tem teatro. Né? Então, em becos, vielas, a gente já apresentou assim, em lugares que é, não tem acesso a carro, né? que você chega em ilha, que você chega de balsa, enfim. E é isso, essa magia do teatro de rua, de poder levar né, o teatro onde você nem imagina, é, pra gente também é muito transformador. Eu não paro por causa disso. Isso me mantém, me mantém faminto, me mantém alimentado também e me mantém multiplicador. Porque é onde eu tô, eu dou as oficinas aqui, mas eu trabalho em seis escolas durante a semana, e em outros projetos também. Então essa essa diversidade, que essa essa dinâmica de estar sempre na rua, mais na rua do que na sala de ensaio, é o é o é o esquema do Chevette. Método é meio fresco de falar, né? É o, é o esquema do Chevette, ir pra rua. E eu sinto que os alunos absorveram bastante isso, a galera que tá fazendo palhaço nas oficinas esse tempo todo, de se garantir na, com o que aprendeu na aula e se jogar na rua, porque a gente tá sempre em bando. E a gente fala isso, a gente, é, a gente é um bando, né? Um grupo, não um coletivo, a gente é um bando. Então, a gente em bando, a gente se protege, a gente tá junto, um cobre o outro, não tem, não tem errado, porque a gente combinou que vai ser tudo errado. Então, no mínimo, vai dar tudo certo a pesquisa mostra que o circo se reinventa, né? Enquanto linguagem, enquanto fluição dessa arte, ele se reinventa e o circo hoje está né, permeando aí essa a própria linguagem de origem popular, ele tem né, esse, esse cuidado, esse carinho pela inclusão. E aqui não existe o não sei, ou não pode, o circo é esse lugar. né. Ali sempre há um espaço para ele ser inserido no grupo, para ele estar tá dentro de um contexto. Por meio desse trabalho todo, a gente vem observando, a gente acredita, num, né, tanto na prática como de maneira ideológica, a gente percebe né, na carne, pela nossa imersão no, no espaço e com as crianças, o quanto o circo vem é uma acaba sendo transformador na vida das crianças. Aí com 19 anos eu fui procurar uma faculdade, me formei em pedagogia e decidi que sim, quero ser educadora de circo social, é o que faz sentido para mim, porque se foi feita a transformação na minha vida através do circo, hoje eu acredito que eu posso fazer na vida das pessoas também. E muitos acabam querendo ser educadores, né? eles olham como uma, uma profissão, na verdade uma missão. Eu digo para eles que não é simplesmente um trabalho, é uma missão que você tem, é um propósito de vida que você se doa, se doa para as pessoas. E eu digo que eu não venho passar o conhecimento, a gente troca. É uma troca de saberes, eles trazem muito conhecimentos, e eu também, e assim a gente faz uma mediação e uma troca entre nós. Zé, vem para cá dar um abraço. Vem pra cá, vem <risos> dar um abraço. tá <risos> de Deus. A gente chega num local e vai montar o espetáculo, aquilo já está entre a nossa brincadeira, entre o nosso cotidiano e já se relacionando com o público, dizendo que daqui a pouco vai ter um espetáculo. E a cada momento, este jogo com o público que acontece na troca de roupa, acontece três horas antes, né? ele vai se tornando mais vivo, mais forte, mais direto, mais presente até a hora que a gente maqueia e começa o espetáculo. Isso vem com a gente desde o início, se aprimorando e hoje, nas últimas montagens, né, ele faz parte do espetáculo. Tanto que a hora que chega, assim, eu até falo, né, se vocês estiverem juntos, vai ser, vai ser ser bem, bem mais legal, porque também não adianta se eles não tiverem, a gente vai vai executar, vai executar o trabalho. Mas se eles tiverem, como a maioria, 99% das vezes estão. Porque se você pede com carinho, eles vão receber, né? A não sei que eles não estejam é. nem um pouco é. dispostos. Mas se eles já saíram das casas deles para vir aqui lotar um teatro, num domingo à tarde, é porque eles estão dispostos. Porque é, é a disposição de você estar tá aberto a se relacionar quando você fecha uma roda, né? Aquela roda não é só sua, né? A roda é composta por muitas pessoas que querem participar também da brincadeira que às vezes você está propondo. As pessoas compram a sua ideia. E, e no momento que a pessoa entra na tua roda, você compra a ideia dela, né? E a gente tinha muito claro pra gente que a nossa questão era, era muita formação de público. O que a gente percebia aqui no teatro, no palco italiano, né, no espaço fechado, a gente ficava muito limitado né, a alcançar determinados determinadas pessoas, determinados públicos ou até mesmo uma escassez, né? Quando não se tratava de um, uma peça que viesse um global, né? Que era feita por pessoas aqui de Santos né? ou da Baixada, enfim. Então, é, a princípio, houve esse estranhamento até de chamarem a gente de mendigo, porque a gente estava na rua. Na rua, a gente consegue agregar e pessoas de várias classes sociais, várias pessoas que estão na dúvida, a gente vai apresentar no João Domingos, vem um monte de gente crente assistir e assiste a nossa zoeira pesada e está lá toda feliz. Às vezes faz um, olha para a criança ver se ela podia escutar aquilo né, e, com sua relação, mas a gente consegue chegar nessas pessoas. E a momento. nossa preocupação é que não exista uma relação de estranhamento. Porque às vezes existe é lá um puto espetáculo conceitual, isso, aquilo, mas o público passa, o popular ele passe e ele não se identifica imediatamente com aquilo. Ele não, sente par, ele não se sente parte daquilo, né, da, da, daquele acontecimento. É, o que a gente procura é justamente inverter isso, é fazer com que o espetáculo seja o quê? A, a nossa sala, onde a gente consiga receber as pessoas e as pessoas se identifiquem e participem daquele, daquele acontecimento. A Chiquita nasceu na rua. A Chiquita nasceu na rua, nos jogos, Jogando com a galera, assim. E com o tempo você aprende a escutar o povo na rua, né? O trabalho de rua é muito legal por isso, assim. Te dá uma... Uma gama boa, assim, de improviso, né? Como que eu jogo, como que eu me relaciono com isso. E você tá, está alerta sempre em cena, né? Você acaba não... É, é bom que você não fica mecânico, né? Você está sempre... Opa! Tem uma coisa nova aí, né? Embora o palhaço já te traga isso, né? Essa, esse frescor, né? a gente precisa estar sempre alerta, né, para pegar as, as interrupções, né, e tal. Aí fui para apresentações que é outra coisa, né, tipo receber a, o público, tipo e é muito bom os elogios da apresentação, que você fica muito feliz. Aí tipo, você fica nossa, vou melhorar mais e mais, feliz de me chamar para me apresentar mais vezes, porque nossa, é nossa muito muito bom. E de fato o, o artista não ele tem mesmo, ele tem esse compromisso com a plateia, porque a gente depende do público, depende dos fãs, depende da plateia, e mais, né? é entrar em cena bem vestido, né? E fazer o número da melhor maneira possível, né? Para eles gostarem, até para nos aplaudir, né? Porque também se ele não gosta, não aplaude. Né? E acho que o que tem de mais legal quando se apresenta para criança é o lance da verdade, né? da sinceridade delas, porque se elas não gostarem, elas vão te vaiar E às vezes não é que não gosta do palhaço, não gosta da situação, mas elas, mas elas são sinceras. Elas te vaiam elas te reclamam, e se elas não gostarem do espetáculo, ela vai te falar. É. E é um jogo verdadeiro, né? É um tomar da cá. É, a gente também trabalha com adultos, né? Então, tem uma grande diferença de trabalho com adultos com crianças. A criança está com dor, mesmo assim ela quer brincar, então tem, tem algum lugar saudável que a gente consegue conectar e brincar. O adulto está com dor e, e já tem uma mente fértil, né, é, ligada, pouco, tem é que botar o palhaço aí, eu acho que eu vou morrer, né, ou <risos> é, é, oh, por que, é que esse cara está aqui, né, eu preciso de um médico. Então, Justiça, você sabe que a gente tem uma preocupação com dor, a gente tirar as pessoas de, de, do sério, que estão muitas vezes sério com problemas e tudo e tirar uma pessoa por alguns instantes, por alguns segundos daquele problema que ele tem e ficar rindo porque nem ele está rindo lá e esqueceu é é de é tudo esqueceu é é os problemas é que, é, que deve, que tem dívida, que o patrão mandou embora então isso, isso para a gente, eu sei o lado que eu estou, né? eu estou daqui se eu conseguir fazer raiz essas pessoa por um segundo que seja, eu para mim é tudo. O meu palhaço, eu tento procurar isso, ele é alguém que joga muito com os preconceitos da plateia. Ele é alguém preconceituoso. Então ele joga com isso para ver que reação dá, para partir da reação que dá, a gente entrar com outro pensamento ou com a continuidade da obra, a continuidade da peça. Isso pra gente tem sido muito bacana, porque o palhaço acessa lugares que um ator com roupa naturalista nem, hum. talvez, não acessaria. Que ele já tem uma comunicação de empatia direto com o público por ser uma figura que faz parte do imaginário é, coletivo, tá afetivo, cultural ou não. A formação do público também, no meu, no meu modo de ver, é a, a, a, a, o teatro dá a possibilidade dele pensar, dele raciocinar. Um espetáculo não vai dar nada pronto como a televisão. É, então a televisão já é pensado, o cara quer ver isso aqui, então a gente vai dar isso aqui pronto para ele. O teatro não, o teatro você tem que pensar, você tem que imaginar. Às vezes você sai de um, de um espetáculo de teatro que você fala assim, poxa, não tem o final, mas o final é você que tem que fazer, é, é, estimula você a pensar. Por isso que a classe política não tem muito interesse em estimular esse tipo de cultura, porque quando você forma pessoas pensantes, essas pessoas vão exigir os seus direitos e não é isso que é interessante para esse povo. E é por isso que é uma batalha, que é uma luta, que é um desafio. As nossas dificuldades são grandes, né? São grandes no sentido vários, políticos, espaços. É... O corpo de bombeiro está ficando cada vez mais rigoroso. A gente tem que se adaptar, tem que se adaptar sim, que é segurança nossa, é segurança das pessoas, segurança dos artistas, segurança de quem mora. Pouco tempo atrás, muitos circos fecharam. Muitos circos brasileiros fecharam. E na mesma época que fecharam, foi dado um grande apoio em cima da primeira visita do Circo de Soleil, a segunda visita do Circo de Soleil, aí vem patrocínio daqui, patrocínio dali, patrocínio dali, patrocínio dali. Aí você vai olhar o preço das bilheterias, é X, é X, é X, é X. E a gente se sentia assim, poxa, a gente tem equipe, a gente tem... Números, a gente tem aparelhos que a gente tem que cromar para deixar bonitinho, para deixar visualmente para o artista ver, para trabalhar de uma forma decente, para mostrar para o dono do circo que se é ser caprichoso naquilo se tem bons figurinos, para que o artista, o, o pai de família que vai assistir veja aquilo como uma vitrine, poxa, aquele equipamento é bonito, entendeu? Valeu a pena, são animados. Mas se o circo não tem a condição de se manter por uma questão econômica, por uma questão de divulgação governamental, por um espaço de circo que não tem na cidade, isso tem muito. As famílias um pouco tão assustadas, né? Hoje elas tiram um pouco o filho do picadeiro para tentar colocá-lo no mundo de fora, como médico, engenheiro, enfim, e acaba ficando uma coisa nem lá e nem cá. Aí você perde o artista e não ganha o engenheiro, não ganha o médico. Enfim, e essas coisas vão acontecendo porque essa mutação do circo é muito louca. Né? E a característica também administrativa do circo, porque ela, ela passa muito, que é um erro, é, pela questão familiar. O circo ele não tem uma característica de empresa, ele tem uma característica de família. É uma, é uma coisa simpática é, ao público, mas que também é, não, não é benéfico para o negócio. Tem também a gestão da verba para cultura, sabe? O município gere mal, na nossa visão. A maioria das cidades do interior gerem a verba que vem para a cultura para grandes eventos de entretenimento. Traz um músico, lá gasta uma fábula, nada contra o músico, né? Só que isso tem várias, várias ações nocivas. Primeiro, é um evento no ano, sendo que você pode pegar essa verba, ratear, Fomentar os grupos que trabalham com a cultura caipira, para que ela não morra. Você pode ratear essa verba, fomentar os centros culturais do município. E a gente tem uma relação muito próxima com muitos grupos de teatro de rua da cidade de São Paulo. Né? No interior não tem tantos grupos, não surgiram tantos grupos, mas na cidade de São Paulo surgiram muitos. E esses grupos foram contemplados, muitos deles pela lei de fomento da cidade de São Paulo e tiveram a oportunidade que nós não tivemos porque é uma lei municipal de poder desenvolver um trabalho contínuo de poder ensaiar o dia todo fazer a pesquisa artística né e estar tá recebendo para isso e também fazer uma primeira circulação dos seus espetáculos a gente conseguiu essa profissionalização de outra forma, por quê? A, a gente nunca ganhou para ensaiar a gente nunca conseguiu contratar um outro profissional para vir fazer um trabalho com a gente. A gente nunca teve um projeto, um fomento artístico um, um, um, é, de, é, que possibilitasse esse tipo de trabalho. Então, o nosso trabalho ele sempre foi assim, muito fragmentado, né? então a gente sempre buscou é, conseguimos desenvolver relações que nos oportunizaram um, um, um intercâmbio, uma troca. Essa troca assim, que faz com que a gente se fortaleça, que por mais que a gente passe por uma crise e, ou que a gente fique nela durante muito tempo, de alguma maneira a gente se fortalece assim, com essas parcerias que a gente tem. Dentro dessa lógica, chegamos aqui à Vila do Teatro, né, com a Trupeiro da Rua, com os outros coletivos ocupantes, aonde todo mundo tinha essa sinergia também de pensamento e de ação social para além do campo estético, do campo técnico, da execução, de, da criação de espetáculos, da circulação de espetáculos, que isso já é inerente à identidade de cada grupo, isso já é feito. Mas para onde mais poderíamos ser úteis aqui a nossa cidade, né, em termos mais progressistas, assim, de apontar demandas da classe artística, de nos unirmos com, a outra, com os outros membros da classe artística também, fazer interlocução, com grupos parecidos fora daqui, de conhecer grupos de fora, de conhecer movimentos de fora e de estar sintonizado também com os movimentos sociais que aconteciam aqui na cidade. Então a gente percebeu que se a gente não intervisse em relação a isso via conselhos municipais de cultura, via reuniões presenciais da Secretaria de Cultura, ou via pressão na Câmara com os nossos pares fazendo reunião, a gente percebeu que a gente não iria conseguir realmente avançar aqui e criar um ambiente mais pro, propício para que a arte de rua aqui, como é no mundo inteiro, valorizada, você vai a qualquer lugar na Europa, você vê artistas de rua, às vezes comentadas, vê bolsas de estudo, você vê, são artistas que dão identidade local. Tem histórias que acontecem, que as pessoas gostam, se identificam tanto né, com o que está acontecendo e não entendem a rua como um espaço que a pessoa pode ter escolhido pra ser artista de rua, aí o, a pessoa chega a ponto de falar assim pra gente, Puxa vida, o trabalho de vocês é muito legal, vocês vão arrumar um teatro pra apresentar, vocês vão ver, não vai ficar só no meio da rua, não. Você <risos> entender que na verdade é nossa opção, nossa escolha, né? Precisa amar muito né, o que a gente faz, porque é de alguma maneira muito desgastante, né? É... E além de amar o que a gente faz, amar... a gente ama essas pessoas que estão em volta, vira nossa família. Né? O Ica está é, completando 20 anos em Mojimirim, né? e, e eu ac acredito que hoje ele não está mais em Mojimirim, né? ele acaba impulsionando... Muitas conexões, muitas trocas, muitas vivências. Mas quando chegou para o ICA, ele veio como uma resposta, né? A arte é, se percebeu rápido que ela tocava a criança. Veio através de um artista autodidata que trouxe essa linguagem e a partir daí começou o primeiro desafio, né? Como que a gente aprende com essa linguagem? Porque o circo ele é um universo. Então, em, em um dos desafios é a formação né? é, técnica que envolve não só esse lado do lúdico, da brincadeira, mas também do cuidado com o corpo da criança, né? da, com a segurança de uma atividade, porque o circo também é, ele, ele desafia, mas ele também traz riscos. Né? Em paralelo a isso, para você fazer formação, para você ter materiais, para você ter né, essa gestão de vida desses ciclos, precisa de dinheiro, né? precisa de investimento contínuo. Então, aí a gente tem talvez o desafio mais importante, né? é que ele está como pano de fundo, mas sem ele é inexistente. Para você ter é, recursos financeiros, você tem que se articular com a comunidade, porque para fazer atividade no espaço da escola, você tem que se articular com a diretora da escola, você tem que se articular com a Secretaria da Educação, você tem que participar do Conselho da Educação. A mesma coisa na assistência, você tem que participar do Conselho da Criança e do Adolescente, você tem que participar do, do Conselho Municipal da Assistência Social. O trabalho na ideia de ampliar a comunicação, eu acho que é muito forte em todas as instituições que trabalham com o círculo social, é uma maneira de sobrevivência. Eu acho que o ICA e várias outras que eu conheço trabalham com muita potência nesse sentido, mas sempre é um, uma chave importante a se bater, né? Essa possibilidade de ampliar os contatos, aumentar a visibilidade e ter um retorno da sociedade nos seus vários níveis e é, instâncias para engrenar mais os projetos, para que a instituição consiga dar mais apoio ao maior número de crianças. Acima de tudo, eu acho que deveria existir algo mais generalizado. Né, mais escolar, ou uma divulgação que que fosse de incentivo à cultura. O que, que é cada cultura? O que, que é a dança? O que, que é o teatro? O que, que é o circo? O que, que é o circo de rua? O que, que é o circo contemporâneo? O que, que é a dança contemporânea? O que, que é o teatro contemporâneo? E a gente também vê que nesse projeto especificamente que tiver para as escolas, tem muita criança também que nunca foi ao teatro, é. nunca foi a um circo. Às vezes o moço... Os responsáveis do SESC sempre falam no começo, alguém que conhece o SESC? Não. Né? Então, precisamos falar muito sobre isso, né? desse acesso, é. dessas crianças que não conhecem teatro, que não vão ao teatro. É isso, e aí engloba uma coisa que é muito importante, que, que são as leis de incentivo. Nós temos federal, nós temos estadual, e nós não temos uma lei municipal. E nós precisamos de uma lei de cultura municipal. Por quê? Porque se nós vamos estar no futuro, bem próximo, é, formando artistas, o município precisa pensar de uma forma de absorver essa mão de obra. Na minha cidade, é, como não tem um investimento em cultura, é ficando, acaba ficando difícil para você conseguir. É, você não tem um apoio para montar um espetáculo, aí você fica é, dependendo de editais, de alguma coisa que tem fora. Mas aí, é, como eu trabalho sozinho também, eu tenho, ou eu estou no palco, ou eu estou me produzindo. Aí eu vendendo, é, vendendo meu espetáculo, vendendo meu trabalho, e é o que eu faço. Se a gente fosse dependente disso, a gente já teria parado há muito tempo, porque de 10 anos que a gente vai fazer de grupo, o ano passado que a gente conseguiu um prêmio. Então. Toda a nossa trajetória é na raça mesmo, é a, gente, é a nossa vontade de fazer, de, de, de querer levar a arte. Todo mundo que está nessa, nessa, nessa vida, escolheu trabalhar e viver disso, tem que ralar, hein? tem que dar suas cursos, é isso aí. Ah, não estou conseguindo só ver espetáculo? tem que dar aula. Ah, tá muito bom de espetáculo? Às vezes posso diminuir um pouco, entendeu? Mas acho que é aquele negócio é que, que vai vem. A gente bem. consegue fazer as coisas dentro, dentro daquilo que a gente acredita, é, né? É, as coisas que vão é, acontecendo. É, é que é o circo, que é o teatro. Acho que para viver da arte basta essa vontade. É, e lógico que tem que ter um, um, um planejamento, eu Acho que como em qualquer profissão tem que ter um planejamento, porque optamos em viver disso, então essa é a minha profissão. Então eu tenho meu planejamento do quanto que eu preciso aqui para manter a escola, para manter a casa, para manter os trabalhos, a né? equipamentos de circo, equipamentos aqui no teatro, então você tem que estar sempre concentrado em fazer a máquina toda girar. Ando no meio do mato, gosto disso e não nego. A natureza tem isso e satisfaz o meu ego. Sou um homem trabalhador e das minhas riquezas vou te falar. São as alegrias que eu conquisto e com ela posso até tentar. Uma vida nova começar. Me descobri no olhar de uma criança um sorriso de um idoso. Nesse momento no tempo e no espaço fica tudo mais gostoso. Quando olho no espelho e vejo as coisas que vêm do coração, é meu nariz vermelho transbordando de emoção. Essa é minha verdade, minha essência, minha razão. Razão do meu viver. Do meu jeito simples de ser. Ser ou não ser? Ah, não faço questão. vocês aqui, muito obrigado Eu é, que agradeço. por estar aí junto com a gente nessa trajetória e, e assim ficamos muito contentes em receber a presença de vocês, valeu muito grato muito obrigado <risos> valeu era pergunta esqueci Fechei, ah, respondi, eu viajei muito. Não, eu respondi muito. Eu nunca imaginei que viessem essas perguntas, achei ótima. Pergunta boa que é que te pega de surpresa, Sim. de calça curta. Assim. Sim, na Helga... Helga... Desculpa. <risos> Alô, oi neném. Ô pequenininho. tem que ver que é verdade. Tá vendo participação. <risos> atestando, atestando a pareagem. Atestando a pareagem. Vamos, Acordar, tipo hipnose, fizeram é. um roubo. E aí quando você vai fazer só rua, você começa a encontrar um monte de problemas que você. Putz. Gente, por favor, vocês podem dar uma olhada no Giovanni que eu vi ele passando pra lá e ele tá sozinho. Desculpa aí. Desculpa aí, gente. Meu filho passou pra lá e ele sumiu, não tem ninguém. Aí, agora voltou. Ai, ai. Já nascemos pobres, porém, já nascemos Sim. livres. Senhor, senhora, sendo. Não pergunto, né? Pode <risos> O cara puxou, vai! Uau! <risos>